Tá gravando. Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha. Ah, pai. Atrás de você que eu não vai ficar mesmo. Olha essa água aí. Escorrendo aqui. Estranho. Hein? Tem uma pocinha. Entendi. Não hum, está com cara de carro pipa. um veículo assim carregando água que aí quando passava em cima dos quebra molas derramava e é só os pontos onde está molhado, onde tem quebra-mola hoje está indo lá para o tribunal Falar na central, pessoal. tribunal pediu mais uma analista Linux. Aqui, lá do meu conforto da central de serviços. Conforto, vírgula, porque no tribunal é onde eu menos trabalho. última vez que fui pra lá, meu saco, velho. Uma semana lá Sem fazer nada Literalmente nada Cheguei e reclamei com meu coordenador velho Pra que porra me levaram pra lá? Fiz nada Vamos ver se tem demanda, né? semana passada comprei os retentores da bengala que dianteira estourou do lado direito aí tem que instalar aí ontem levei lá em, em, em Gago pra instalar o maluco me cobrou acho que foi 25 reais cada aí não, beleza, vamos lá Você comprou o raspador também? Eu não é o raspador, opa, tem que ter o raspador senão vai estourar de novo. Eu também ah, Não vou falar a verdade eu não sei nem o que é raspador. Não, é uma peça que coloca em cima da.. Do, do retentor. Eu, porra velho, não não, velho. Já troquei algumas vezes e nunca tive que colocar raspador. ele não, nah, pai você vai achar na Yamaha eu ah, é já que você está dizendo precisa ok eu larguei lá fui na Yamaha Chegando na Yamaha pergunto se eles tinham um raspador cheguei é verdade tem como um errar para o nome da peça eu, eu é negão também não ouvi falar não o mecânico que pediu raspador da bengala lá da Lander ele velho, não sei o que é isso não, velho. Não é o guarda-pó não, eu também tô achando. Também tô achando que possa ser o guarda-pó. Aí, comecei lá, e mesmo assim ele disse que não tinha, porque é uma peça que vende muito pouco, aí teria de pedir, fazer encomenda. Aí ele pegou chamou o mecânico, o mecânico deu olhado, não rapaz, aqui é só trocar o retentor, não tem que botar o guarda-pó não, não é obrigatório não, você pode colocar também, pode trocar. Mas não é restritivo você ter o guarda-pó pra trocar o, o retentor. É, ué, foi isso que eu expliquei. O mecânico não é mais... O mecânico é ele, né? Deu verdade. Deu mais não. Ah, tá nisso... isso foi na... na... Naquela amarra do Bonocô, que era Revaíza. Agora não é mais Revaíza. Mudou o nome. Eu passei, olha lá a, a MT07. O, o vendedor lá. A gente conversou para fazer um, um, um, um consórcio. O vendedor quer vender, né? Claro. balançado lá o oh, bichinho ah, é pequenininha véio. que motor véio. parece uma bala Mas me contive me contive não, não. dezembro dezembro dezembro estarei bem munido É, raspador da bengala Lembrando aqui, como ajudando os caras lá na, na, na Fonte Nova. Teve um maluco que fez uma, uma besteira lá. Véio. Na primeira, primeira semana dele lá no, no ambiente, aí deu um problema lá no equipamento, o cara não conhecia o ambiente, aí... A máquina parou, ou não estava achando direito do sistema, não, não lembro bem o que foi. É como é virtualizado, né? Ele reverteu um snapshot dois anos atrás. Né? O, o que é isso? É um snapshot é fosse uma imagem que você cria daquele sistema em um determinado momento, por exemplo. A minha máquina está aqui rodando, o sistema funcionando, ok. Aí eu quero fazer algum teste. Então eu tiro um snapshot dela. E aí, aquele momento fica congelado. Eu tiro uma foto pá, daquele momento. E aí eu posso fazer qualquer alteração. Se der errado, eu não quiser mais aquilo, a gente reverte o snapshot. Então, eu trago aquele momento da foto para a atualidade. Entendeu? Todas as alterações são perdidas e eu fico com o sistema igual quando eu tirei o snapshot. Mas assim, Snapshot é um negócio pra fazer rápido. Tira o Snapshot, testa, funcionou? Beleza, vai, apaga o Snapshot. Não funcionou? Reverte. E apaga. É importante sempre apagar, porque você manter o Snapshot no disco deteriora a, a performance. Cai muito, ah, principalmente de, de I.O., leitura escrita em disco. Então, fez Snapshot, testou, valida e apaga não mantém tinha esse snapshot lá de dois anos e o cara voltou aí qual o problema Men, são dois anos atrás de dois anos pra cá muita coisa já mudou e pior não foi nem ele que configurou nada ele não sabe como é que tá. Pra você voltar um snapshot de dois anos, tem que tá muito... Muita merda. Porque fazer isso já é outra merda. E aí tá, é... ele voltou o snapshot e a senha não passou. Era um sistema baseado em Linux. Quando ele tentou logar, a senha não passou, tentou logar no painel de bicho não passou, o login de Root não passou. <risos> Aí pronto, né? Como era sistema baseado em Linux. Aí os caras me acionou. Porra, gente. O cara não consegue fazer porra nenhuma aqui, eu imagino. Aí eu fui lá. Ele foi lá não, eu atendi remoto. Aí primeiro pra tirar a senha do, do grupo. Depois para tirar a senha do grupo, conseguiu. Eu... Mudar a senha de root do sistema operacional, aí ficou na etapa de mudar a senha do, do, do, do sistema, que o serviço tinha ido já, aí faltou só uma etapa. essa baía toda, você sai do lugar Tá horário Processo expresso, drive-thru Do TJBA Vamos ficando por aqui Um abraço para vocês oh, MT07 ali o oh, que moto linda